Então, gente, já estou aqui em outro jogo, porque o jogo do é, de férias, aquele Vokachum, é uma bosta, entendeu? Eu morri, já morri quatro vezes, não estou conseguindo ultrapassar mais do que é, ultrapassar aquele jogo. Então, eu entrei nesse jogo aqui, meu Deus, o que está acontecendo? Cadê meu corpo? É meu corpo? Eu que não vou comprar. Tem então, 150 de ponto, eu entrei aqui no Sunny no... Elevachum. Em tradução livre para o português, elevador do capeta. Entendeu, gente? É isso que vai ter aqui, ó. O Fred, hein? Por que é aquilo dali? Por quê? A Pig. Ali, é, isso. Bob Bob, noiado. É muito bom. E meu corpo não carrega. Tá assim, tá já assustador já. Porque não carrega o bagulho. Ai, me deixa assustado já. Isso. Tá cheio aqui, gente. Coronavírus. Cuidado com a aglomeração. Aí, meu corpo não aparece. Todo mundo carregou. Já tá assustador. Sou um homem invisível. Só aparece a cabeça. Que a cabeça é tão grande que o bagulho é louco. Então, ok, vamos, vamos, vamos. O que, que é pra fazer então nesse jogo aqui do Capeta? Vou subir, vou subir. Eu vou subir. Ah, eu conheço esse mapa que xixi nada viu vai ser um tapa na tua cara que que eu faço aqui tá bom comecei a gravar não sei o que eu faço vai ah, sim bora ver jogos aleatórios do Roblox vai eu entrei nesse aqui vamos testar pra ver o que acontece que que tem que fazer gente era pra aparecer o capeta aqui eu não entendi ok né Então não tem o capeta aqui Então vamos deixar assim Eu vou mudar de jogo Entendeu Ok sobreviver. Eu sobreviver Olha tanto de gente aqui gente Que isso que palhaço é esse? Será que quando aparece aqui É porque o elevador agora O nível vai ser do palhaço? Que isso? Tem uma torta aqui Eu fiz o que? Eu comi? Puxa, o capeta tá rindo O capeta tá rindo que tem aqui atrás Sai, menina. Ai, meu Deus, esse menino de azuquear me pegar. Ô, oh, louco, eu tô tão lento assim, velho Ó, oh, o menino vai me ultrapassar Gente, que... Mas o que é isso? Um esqueleto do Minecraft. Ô oh, louco, subindo. Ah não, é o Syrien Head Ele não faz nada. Muito bom o jogo. Parabéns, viu? Eu acho que isso aqui era pra estar nos atacando, né? Não a gente subindo em cima dele. Ok, deu é tudo certo com o jogo, né? Bugado, ótimo. Olha. Eu tô sobrevivendo bem. Olha sente a boca. Serenade. Esse jogo aqui que eu vou trazer. Lá... Mentira, eu não vou trazer porque eu não tenho ele. Eu não sou doido da cabeça de trazer um tipo de jogo desse, né? Tá, não dá conta. Eu vou mais uma. É a última pra ver o que vai acontecer. Vai. Enquanto vai carregar essa miséria aqui, eu vou já escolhendo aqui a outra miséria que a gente vai jogar. <risos> é? <risos> Você vai ver quando eu chegar no banheiro. Cadê o capeta? Tá, esse aqui não tem o um capeta aparentemente. Ué, olha o outro. Para que eu usar isso, meu filho? Para que eu usar speed? Ai meu. Ô louco! Abdução é alienígena, essa eu gostei. Ué, mas é todo bugado assim? Olha lá o povo índio. <risos> Olha lá! Vai lá, eu quero ver o que acontece. Ah, vou ver o que acontece. Ah, tem uma alienígena ali atacando. Ui, ui, ui, ui, Não! Desculpa, mentira, não tava brincando! Mentira! Será que eu sou abduzido? Tem um, um ET ali. Parece eu, meu irmão. Ah, eu morro quando eu chego. lá, ah, tá bom, nem né? eu sabia. Tá bom. Só porque aconteceu isso, eu vou mais, uma Olha isso. isso aqui parece um palhaço vestido de capeta. <risos> que, que com assim. É, qual que eu vou aqui? Sai daí. Vagabundo, <risos> Pedrinho, manda salvo. Pedrinho é muito legal. hein a lua, aqui com a cara do capeta. Vai me porra Isso pouco consegue me empurrar. Aí será que vai acontecer alguma coisa? Mas nem se abrir a boca. Hum, mas se abrir a boca. hein ok, não acontece nada. Sabe o que eu queria? É. Esperar que elas. Que isso aqui saia e saia comendo toda a gente. Ué, já terminou? Eu não deveria ter feito. Do nada, gente! Ué! Apenas isso? Ah não, é porque papelão não dá quase nem pra ver a menina bugada ali. Ó oh, louco! A menina bugada! Olha lá! <risos> é, a menina tá usando o hack Vai, só porque tá acontecendo algumas coisas? Vamos mais uma, uma, uma. É, Eu vou escolher um outro jogo aqui, deixa eu ver qual jogo eu escolho Vou escolher da lista Friends frame Ingram é, Amigos jogando Será que tá enquanto eu vou mexendo aqui na tela Vai gravando? Porque não grava a tela Só grava o jogo A tela do jogo, entendeu? e não dá pause no bagulho eu tenho que continuar gravando senão eu vou começar outra gravação Ah, eu sei esse mapa aqui o mapa do da área 51 nossa eu joguei muito esse jogo então não faz nada imagina essa porta abrir e vinha o capeta vir aqui eu acho que vai acontecer isso né porque uma demora para acontecer as coisas aqui uai porque minha câmera tá doida então, gente, o que, é, o, que é, o que exatamente é pra acontecer, né? É, vamos esperar, né? Abriu. Ariel Slender. Top, hein? Muito top. Eu quero ver o povo morrendo. Muito bom, viu? Parabéns pelo, pelo bot. Oi, Slender. Uau! Eu me teletransportei aqui. Pode comer, oito do bom Por enquanto dá pra sobreviver de boa nesse jogo. Eu só morri aquela vez porque eu não sabia. Mas, não, eu, eu sabia assim. Tinha como saber, né? Mas eu não sabia. Eu pensei que eu iria pra nave da produção alienígena, mas, mas sabia. Não, eu não sabia, tá bom, tá bom, eu não sabia. O outro jogo. Outro jogo legal pra nós jogar um outro. Outro jogo o um jogo investido eu vou jogar Será que eu vou encontrar? Outro jogo pra gente amar Outro jogo Ué, cadê? O balde, de papel <risos> Gente, o povo não sabe fazer um bagulho 3D aqui Essa porta aqui, tá com fogo para de piscar a luz. Ah, o menino que está com a tocha. Olha o balde ali de boa, gente. Aqui, vamos sentar aqui. Atenção, alunos. Vamos aprender aqui. Geografia. Aqui temos a Bahia. Que no caso, mora os baianos. Ok, atrapalhou minha aula. Eu iria ensinar, eu iria ensinar como ser baiano. Escrevi outro jogo Esse aqui, de Tsunami Survival Não, esse é muito bom Só vou mais um Vai perto Olha a menina caindo ali Do nada Muito divertido MUITO DIVERTIDO! INCRÍVEL! CADÊ? CADÊ? Não TEM MEDO NÃO! É só não apagar a luz que eu não tenho... Ah, NÃO! Ah. Ué, não vai entrar dentro do elevador não? Quero ver o bagulho acontecendo lá dentro. Calma, deixa eu ver primeiro. Cadê? Ele tá matando todo mundo aqui? Tá. Eu vou fingir que eu não tô aqui. Eu sou morto, eu Tô me fingindo morto. Ué, menino, Paulinho. Ah, eu morri de novo, gente. Ele entrou, hein, Então, esse foi o último. que tenham gostado desse jogo. Vamos pro outro. Mas vou ter que parar a gravação pra começar o outro. Entenderam? Entenderam, galerinha do YouTube? Cadê o bagulho?